Fazenda era Fazenda Tamburi. É, antigamente era Tá de Zeriquinha. Zeriquinha. É, por lá na campanha. É, na cidade de Cássia. cidade de Cássia. E o, o senhor saiu de lá com 50 anos? É, saiu com 50 anos. E o senhor saiu casado? Eu era casado, tinha os filhos. Quantos filhos? O senhor ouviu falar que o senhor tinha um punhado? Ah, né? eu tinha da, da primeira família, eu tinha. Eu era vivo, era 13 filhos. Da primeira e da segunda. A segunda é três. Então o senhor é o pai de 16 ah, filhos? É, sou pai de 16 filhos. Aí. Parabéns. Aí, Cássia, o senhor conheceu o senhor Drummond? Tá? Mais, é? Drummond Barreira? É. Então o senhor conheceu o seu Joaquim Procópio? É Garcia? Procópio. Garcia, conheci. Ali tinha eu, muita amizade ali com aquele pessoal. O, o sou Zé Borges? Zé Bo... Fazendona grande. Zé Borges é filho do Plácido Borges. Plácido Borges, eu é. Prato... sou Valdomiro. Me fala então, como que era o nome do pai do senhor? José Feliciano. Lucé? Feliciano, mas tratava ele de Zeca, né? De Zeca. É. E a mãe? A mãe Arvina. Você senhor conhecia o irmão do pai do senhor, dos tios? Não. Não, conheci um. Só conheci um tio e uma tia. Que era o tio oficiano e a tia Zaber. O, o pai é casado, a minha mãe é casada duas vezes e meu pai duas vezes. Então o senhor tem uma irmandade grande? Ela morreu tudo, né? O da, seu... da, da família do pai não tem nenhum irmão mais. Da, família, da, da, da parte do pai, do seu meu casamento, não tem nenhum mais. Tem só uma sobrinha É, os o, o, o os amigos do senhor e irmãos, tá ficando raro, porque o senhor tá com 92 é... anos, vai fazer 93, né? Aí vai complicando, né? Eles vão embora e não falar pro senhor. Da... Do pai mesmo, do meu pai, tem uma... Dele, o primeiro casamento dele tem só uma filha, ainda tá em Cássia ainda, não sei se ela é Como ela... que ela chama? Ela chama Maria. Maria. Hum. Eu conheço um pessoal aí, a, a, a Loura, tem um, uns amigos meus lá de, de, lá de Cássia, muito, muito distinto Sérgio, é, tinha um que mexia com a abelha, que mexe com a abelha, Marcelo, não me engano, Nesse, eu não estou lembrado. Está lembrando? Nada. O senhor é capaz de falar o nome dos irmãos do senhor? Uai, dos meus irmãos da, da a Irmandade do senhor aqui. Você fala... legítimo? Leg... É, legítimo, do... do... de pai e de mãe. É. Eu sou mais velho. Depois tem o Arvino mais novo. Morreu também já. Depois tem o Sebastião, morreu. E tem o João, morreu. E tem as mulheres, né? Tem a Tereza, morreu. E tem a Rita morreu. Santa Rita de Cássia. É, a Rita morreu. E... E agora só resta dois irmãos, só eu e a minha irmã que lá o mora no fundo da casa dela. Ela chama Maria Regina. E ela mora aonde? Em casa? Não, ela mora em Brasilândia, no Brasilândia. Ela, ela, ela, eu alugo a casinha do fundo da casa dela, né? Ah, sim. É só eu e ela, ela é a caçula. Ela está com quantos anos hoje? Ah, ela tá com... Sim. Ela está com 70 anos ou mais. 70 ou né? mais. É, nós estamos passando aqui no aeroporto E eu estou levando o seu, seu dormir lá para casa dele No Brasil E é um prazer poder conduzir uma pessoa tão especial E ter uma família tão grande O senhor falou Dos irmãos do senhor O pai do senhor casou de novo e teve mais filhos? Não, eu sou do segundo sou minha terra, né? Ah, o senhor é do segundo e do primeiro casamento? Ele? Seu... É. Esse eu falei eu ele. Ele morreu tudo também. Falei. É. é. Não, não falei não. Falei. O senhor falou bastante aí. Ele assina, o senhor é Valdomiro de quê? Feliciano. Feliciano. É. E eles são todos Feliciano também? Tá é, todos Feliciano. Nós estamos saindo aqui do, do aeroporto, aeroporto 1, depois pega o aeroporto 2, lá nós vamos pegar ali na, na Vila Hípica e a Debar de Barro, nós vamos lá na casa do senhor Boldomiro, pegar o senhor Boldomiro lá em casa, na casa dele. E eu estou aqui na Avenida Tranquila, hoje é quinta-feira, né, seu Hoje é quinta-feira. Quinta-feira. Dia. 9 é. de março de 2023. O senhor você, você imaginava chegar nessa idade ou o senhor volta mesmo? Uai, o meu pai morreu com 120, né? Ó! Oh. Meu pai morreu com 120. 120 anos? É. Então o senhor vai lá, velho? Ah, não vou, não. Bem. Porque antigamente o alimento era, era diferente dos de hoje, né? O pai do senhor comeu muita rapadura. Ah, porco, guardado ah, milho. porco guardado no milho. Porco no milho, né? Hoje os milhos, se plantar os milho, não dá, né? É o, é, o milho moído no fubá de pedra. E os milhos antigamente não tinha esse negócio de adubo, não tinha nada, né? Era uma comida saudável, é. né? Atravessando aqui o viaduto, é outro ele, internacional. Vamos ver se vai abrir lá, na hora é que abrir, a gente vai atravessar, abriu. Aí, ó. Mas o senhor comeu muita carne de porco lá ah, naquela? queda? Ah, comi. Comeu banha de porco? Banha de porco, mas comia só banho de porco. Você fala gordura, né? É, Aquela época não, não existia óleo, óleo comprava para fazer outra coisa, né? É. Meus olhos também era diferente. Não tinha como. O senhor comeu né? muito ovo de galinha caipira? É, muito ovo. Ovo de galinha da Angola? da Angola. Pato? Pato, criei muito, mas comia muito. O senhor criou pato? Criei. Aquilo é, produz bastante, né? Produz, vixe? E a carne daquilo é boa, né? É. é. Só Sou dormir. E o senhor tem uma. Uma arrega boa de filho, né? Que o senhor falou. Tem. A Regina fica em que lugar ali? Eita, a Regina é. a das mais novas? Não, mas não, abaixo dela tem as. Uns... abaixo dela tem as cinco. Então, o podia ir falando do, de cima para baixo, que, que era o. Vamos ver se o senhor faz a cabeça do senhor tá boa aí. O mais velho é o depois o Zé Romildo. Depois Maria José, depois de Maria José Roberto, esse faleceu, né? Certo. Roberto, depois do Roberto vem o Renilza, oh. é Reinardo, Reinardo, Nilma, Nilda, Nilda, Nilma, depois da Nilma Falei Regina, falei. A Regina ficou, o senhor, o senhor falou falei. no início, mas aí ela, o senhor não falou ela, não misturado com as outras aí, não. Ela fica entre quais? Ela fica abaixo da... da, da Nilda. E, e a... É, a Nilda, depois, depois da, da... da Renews é a Nilda, depois da Nilda é a Regina, depois da Regina é a Regiane, depois da Regiane é a Nilma. Depois do Virmari Valdirene E é só E do segundo casamento? O segundo casamento é Matheus Mateus, Antônio o... Marcos E Maristela O senhor ficou viúvo em Franca ou lá em casa? Fiquei aqui em Franca Quando o senhor veio de... de, de... De Cássia. Caças... Mas eu já era separado da, da, da é. mulher. Mas depois eles veem e ela morreu em, em Franca, né? É, morreu em Franca. Onde o senhor veio para Franca? Veio um, um grupo grande de filhos com o senhor? Não, nós vieram só nos. No... Ficaram um pouco lá com a mulher lá em casa e nós veio para Franca. Cá, cá, veio a. a, a e a Regina. Eu morava aqui depois ficou os outros veios, né? É. E aqui em Franca o senhor trabalhou na construção civil? É, não, não é civil, né? Era o, esse era engenheiro, o né? Engenheiro lá. É, eles faziam. Vamos passar aqui por uma área nobre, que é o, o, a Vila Ípica. É. Está passando aqui, aqui tem o polo. Aí eu vou. Fazendo história aqui dessa franca. O senhor, quando chegou em Franca, isso aqui não existia não, nada. Que isso aqui, isso aqui não, tudo não. era, é. era pasto, né? Era. O chegou a trabalhar na roça? Aqui trabalhei. Trabalhei lavou de café. Então eu cheguei a trabalhar com o turma aqui, por minha conta, a café. Esse fala que é, que é gato? É. O gato que o gato contrata é. o pessoal para é, Eu levava. Nossa, então você levava esse pessoal de quê? De carro? Eu tinha uma perua, né? Ah, então você dirigia a perua é. e... É, eu tinha a perua. E você buscava apanhar café aonde? Que região? Pô, eu apanhei região aqui de Franca, apanhei região de, de... Miraci? Restinga. Restinga. Restinga. Miraci, fui também. É, aqui é a região, lá. aqui é muito forte o café, né? É. De turma. Lá em casa o senhor trabalhou mais na roça, não? Ficou É, trabalhei muito na roça, né? Trabalhava em retiro, trabalhava em roça. O senhor trabalhou em retiro de, de, de, de tirar leite ou? É, tirava leite. Mas não tinha ordeia naquela época não? Não, naquela época não, não tinha ordeia nem barracão, né? Era meio ah, era um improvisado barracão. mesmo, é. né? Aí estamos ah, passando aqui. Agora é demar de, de barro, né? Não. não essa é aí que... é outra rua. Demar de, de barro lá na frente. Eu não sei como é que chama essa avenida aqui. Acho que é não, não é não. Eu estou falando aqui. Avenida Grande. Olha o, o, o... Ah, isso aqui, ó. Antigamente a estrada que vinha de casa passava era aqui, ó. Não tinha que ir lá por lá, não. Era aqui. Nós passávamos de condução por aqui. Patrocínio também? Descia tudo aqui ali ó, pulou ali ó. Mas ainda tudo cidade, né? É, tu vira tudo cidade. É, Franca vai ligar com o Patricídio aí. E... É essa região muito bonita. E o senhor veio pra... Ah, Chegou aí Franca e não saiu mais, não? Não, não saí da, Já mudei daqui, é. tornei a voltar. Aí, ó. Então chegando aqui, ó. aqui pra baixo é a... <risos> Aqui antigamente tinha uma fazenda aqui ó, tinha animais, tudo agora aí, tá virando toda cidade. Né? Toda cidade. Eu sou Valdomiro, eu vou dar uma paradinha aqui pra comprar uma cartela de ovos, Não, bora, bora. e aí eu sigo levando o senhor e, e conversando com o senhor. O senhor já procurou ninho de galinha na roça? Quando o senhor saíba? Não, não. não ah, procurou assim galinha, botava no mato aí ah, o senhor? Ah, não, só para, o senhor procurei ovo assim no mato? É. Procurei, vi muito. Sortava a galinha, prendia, é, depois é, é. na caíamos botar. Ela ficava assim e corria lá e, e botava e saía cantando no outro é. canto para ninguém achar os, é. a, os ovos dela, né? Os futuros filhos, né? É, certo. Aí eu vou ver se, se o cara vai sair aqui. O homem dos ovos aí, ó. Ah, que, que bom jogo. É. Ó oh, menina, chegou o fubão agora? Eu quero uma cartela. Quanto tá a cartela, Grande? Eu quero a vermelhinha. Hein? 20. Eu vou, vou trocar aqui, ó. Mas antes de trocar eu vou, que eu vou ter que tirar aqui mesmo. Eu já vou tirar uma, uma história aqui aqui, ó. O ovo aqui, a gente compra ovo aqui, esse traz um ovo, pão. Mas o ovo, pão é, como diz o seu avô daqui lá da roça, né? É 27 pode ser? Não, é muito claro, é. É o Uai. Aí paramos aqui, compramos uns ovos. Agora então seguir a história do sol. Sou Valdomiro. Uma bateria nova. Sou Valdomiro. É. Aí, o senhor morou na fazenda. De quem que era a fazenda lá que o senhor morava em Cássia? Cássia, Zeriquinha, né? Zeriquinha. É. O senhor conheceu o Jonas Veiga? Joninha? conheci ele. É, Joninha? Aonde que ficava essa fazenda do que o senhor trabalhou lá? Aqui que eu morei, é, criado, é. Eu ficava para baixo de caixa, né? Indo para Delfinópolis? É, indo para Delfinópolis. A fazenda do Sr. José Borges, o senhor conhece? Conheceu lá? Conheci. É grandona, né? Ah, é. A fazenda do Plácido Borges, né? Plácido Borges. A família é grande, né? É. O senhor conheceu uma pessoa ali muito querida, a dona Violante? Violante. Pimenta, irmã ah. do Arantim Ixi, Arantim, eu morei na fazendo Arantim Porque eu casei Arantim, pimenta? É Arantes, né? É, oh, O menino dele foi prefeito lá Nós estamos passando aqui embaixo Esse aqui é fundo da Toratéia Vamos pegar o Atelinde na Vamos ver se é isso. Olha lá, o moço ali está botando um fogo ali, ó eu não sei porque que tá queimando. Ele ah, tá botando... Ele tá queimando, sim. É, nessa época aqui agora da Como é que chama lá? É, da chuva. Tá tudo verde e o fogo não anda muito não. os cavalos estão aí, ó. Isso aqui é Ana Doroteia. Isso aqui isso eu conheci. Isso aqui tudo num, num capim. Tinha um capim. tinha um capim. Tem por aqui também. Ah, vamos subindo aqui. Pra pegar a avenida principal. Essa, essa franga cresceu demais, né? Ah, cresceu, O senhor chegou a 40 anos aqui. É. É a mesma idade minha, quase. 80. O senhor chegou a trabalhar em fábrica de calçado? Não, não. Eu é o conjunto eu pessoal não, grande. Eu me lembro aqui da época quando estava vereador lá. Esse pessoal lembra da gente. Estou levando o seu Valdomiro. Aqui eu volto ali para baixo. É Santa. É... Como é que chama esse, esse bairro aqui para baixo? Aí ah, eu sabia o nome desse bairro pra lá. Eu também sabia. Sim. Agora eu, eu confundi. -me. Santa. Esse aqui é o Doroteia né? Do lado de cá já tem construção E o outro lado é o Jardim Botânico Tá indo em todo vigor Essa avenida cá é muito boa, né? Construção aqui, comércio, né? E a Franca tá lá embaixo O senhor chegou a morar no aeroporto? Amigo? Morei, eu ali no um, morei no aeroporto 1, morei no aeroporto 2 Não, foi não, morei no 3 E agora o senhor está aqui no Brasilândia? É, agora estou no Brasilândia O senhor me falou dos filhos, dos irmãos do senhor Mas o senhor não falou o nome da mulher do senhor, mãe dos filhos? A, a, a, a primeira chamava Adelina, né? Adelina, a mãe da Regina? É. O senhor ficou casado quantos anos, Pena? Há. 30 anos. 30 anos. Aí depois conheceu a dona. Não, aí nasceu, separou, né? É. a outra, né? Aqui em Franca já? É, aqui em Franca. Vida nova. É, vida é nova. Né? Você mexeu com carro de boi? Trabalhou. Mexi, eu 얘기i, eu. Aqui, lá, lá onde eu fui criado né? eu mexi, mexi com o carro de boi lá. quantas juntas? Tinha. era 12 bois, 16 bois. Ah, o um, um, um grupo grande, né? É. E o carro era de quantos balais, de mim? 50 balais. Então é do, do, dos grandão é, mesmo? É, dos grandes, é. E não tinha estrada boa? Tinha era Sim, muito bom, né? Era muito bom. Miradeira. Rapadura o seu fez? Não, meu pai fazia, né? Eu sei Aleia, a Leia, amiga da gente. o pessoal que a gente admira, aí ó, estão chegando aqui em cima, essa rua eu que já é vitelino mesmo, vamos fazer essa rotatória aqui, porque essa aqui é a corrente, a energia que vem lá de Peixoto, o senhor lembra quando estava construindo a usina lá ou não, de Peixoto? Peixoto, é, Que lá é para morar em casa, né, quando... É. Foi a primeira barragem que fez no Rio Grande, né? É. Mas o senhor não trabalhou lá não? Não, eu trabalhei em furna. Na construção? É, fazendo a barragem. Eu trabalhei em Furna eu trabalhei no estreito. estreito. Aquele ali ficou chique, né? Pô, oh, o estreito você trabalhou quantos anos? Não, chegou. Não, não naquele tempo eu não, não, não, não no... tinha sofrimento de ficar preso assim. Foi <risos> poucos meses aí Acertava logo é. e, e procurava outro. Custava entrar, eu entrava. Não, não, preso Agora estão chegando. Aí, ó, na foi aqui. Biraci o senhor não morou não, né? Não, Biraci não. Ali, tem, ali em Biraci tem uma, uma tradição muito grande da Congada. É, ali tem. L lá em casa também tem, né? Não, lá acabou, né? Acabou agora. É né? O senhor já dançou Congada? Não, não? nunca dancei, não. Mas no forró nos bairros o senhor ia, ia. Lá em Cássia. O senhor conheceu a, a esposa do senhor aonde? Primeira? É. Não, a primeira nós foi criar tudo numa fazenda só, né? Que fazenda que era? Lá do Zeriquinha, né? Zeriquinha? Fazenda Tamburi. Tamburi, Cássia. Agora é demais, de barro já estou aqui fazendo plataforma pra para entrar. Isso aqui era longe, isso aqui tudo era terra quando a gente é, chegava. Que é, hein? Saída para Ibiraci. Chegando de Ibiraci. Era é, a estrada, era aqui mesmo. É. E até lá na Avenida Brasília, que disse pra cidade, né? Aí descia. Isso aqui não tem jeito da gente correr. Deixa eu ver se o. Se o carro que está aqui quer passar, que talvez ele tá mais com pressa. Trabalhando, mais O senhor capinou café ou não? Capinei, vi. Esgualhou o cisco? Capinei café, plantei café, apanhei café. É, o pessoal que. Antigamente era um serviço mais. Mais comum fazer, mexer né? com lavouros de café. É. Terreirão de café. Terreirão é de um café. Aqui do lado é Centenário. E aqui para baixo é Brasilândia, né? Ou não? Então é, aqui, é... aqui acho que é São Luís, né? São Luís. É, Brasilândia é mais lá dentro. Mais na frente. É. O 1, um, né? Agora o 2 é mais lá frente. É. Essa avenida ficou muito boa né? muito comércio A gente tem que sair de casa Não pode ficar parado né? sara que, que cobra que não manda não pega sapo Então eu preciso de Hoje eu fiquei conhecendo eu sou o São Eu estou contando a história dele E registrando um pouco da Franca né? avenida Demar de Barros a Demar Pereira de Barros Quando a gente tem uma, uma amizade, o, o, o, o senhor Valdo Dupiro, o senhor batizou aonde? Em Cássia, né? O senhor conheceu aquele Monsenhor? É. Monsenhor? É. Pontel. É, Pontel. É meu amigo. Agora a Cássia ficou chique, né? não tem uma igreja grande lá agora. Né? O senhor já foi lá depois da igreja? Não. Eu Mas muito que... bonita, viu? É. Santa Rita de Cássia. Hoje é uma... muito forte agora. Né? Ah, esse aqui é o Ademar é de nós O senhor é que vai falar onde que eu entro agora, tá? Pra... É Vai deixar o senhor lá. Vou chegar daqui a, aqui é... ali na frente da Rua São Paulo, termina. E a Avenida Brasil que segue, né? É. Ela vem lá da Presidente Vargas e... Desce aí, desce pra baixo. Desce aí para baixo e ainda ainda... vai lá na, na ponta ainda. Demais demais demais. É, né? é. Aqui tem uma rotatória aqui, é. é. Nós vamos seguir. É, vai seguir, né? Vamos seguir, Ré. Ah, o companheiro do senhor aí. É, é. Deve estar com os 80 anos. É, tá. O senhor está com 92, né? 92. E, o senhor vai fazer 93 quando? Em dezembro. dezembro? dia de dezembro que o senhor faz? Dia 28. 28. Eu estava pensando no dia da Santa Luzia, né? Santa Luzia é dia 13. Dia 13. Isso aqui é a Mar de Barros. E ali na frente é a Hélio Palermo que vai chegando aqui. Essa demais de barra também é uma avenidona comercial. O senhor está morando pouco tempo aqui na. É. É, Mais um ano que eu estou aqui na minha senhor? Então o senhor não lembra do. do. do Éder aqui? bairro, o Jardim do Éder, quando construiu não. Não, não lembro, não. O senhor morou lá aquele lado da Vila Nova não? Não, Vila Nova não. Só mais pro lado de cá mesmo. É, só mais pro cá. E a Lina vai entrar direito. Aqui? É. Antes do, do, do Semato? Sem é. Então nós estamos virando aqui. Aí na pastelaria da. Moça aqui que é. Vamos levar a canção Obrigado. Ali, a. Aliá. Essa moça tem é frequentado lá a igreja do, do Reinaldo. Silveira, Borges. Vamos. Aí, chegou. Aqui eu vou descendo e não vou chegar lá no povo. O senhor frequenta aqui que igreja? Que o senhor vai? Vai aqui eu fui na, na igreja da, da menina minha, lá no, no, no aeroporto. Eu dois. O pastor que mora aqui pra baixo. Ela é da Assembleia? Ela é da Assembleia. E aqui o senhor frequenta qual? A da Assembleia? Não, aqui eu não vou, eu, eu, eu sou católico, certo? É. Eu sou, eu vou fazer visita Enquanto eu vou A minha irmã que vai na Congregação? Eu acho que é congregação é. O senhor entra à direita À direita aqui? É Aí ó Eu tô marcando aqui a casa do senhor Porque depois eu vou vir aqui Passar contar mais uma esquerda agora. Hein? É. Olha ah, que prédio grande. Lá é ah. naquele pé de mangueira. Pé de mangueira? É, pra cá daquele carro branco. Ah, sim. O senhor que plantou essa mangueira aí? Não, meu minha irmã, né? Eu fazia um ano que eu estou aí. Ah, velho. sim. Mas o senhor já chupou manga de, de, já, desse pé? Já tá dando, já, tá, ela já deu umas duas vezes. Aí ó, pé de manga. O senhor já é deve que... ter chupado muito a manga, né? Já, bicho. Esse ano o senhor ainda vai chupar a manga aí? Será? Vai, ué. O senhor já viu falar aquela expressão, manga madura? Hum. O senhor, você o senhor já, já viu falar? Já. Como é que é? Vamos ver se o senhor sabe o que é quando a gente fala assim. Aquilo ali é manga madura. É quando a pessoa está querendo já sair. Ir, ah, por, ir pro lado da sepultura. Ah. Porque a manga madura como. É, Madurou cai. Cai mesmo, né? O senhor não quer piar um pouco? Eu vou piar. Eu uso cadeira de roda, é uma dificuldade para eu andar. É? É. O senhor percebeu que, eu, que as minhas pernas não funcionam só no. Na Mas cal... é, é, faz tempo? Só 36 anos. Que isso? Que eu ando de cadeira de roda. Pois ainda vê o senhor sou deficiente e, e alegre, satisfeito. Graças a Deus. E seu... às vezes as pessoas são é. coisas aí, ficam brigando com os brigando, outros brigando, matando, roubando é. em vez de trabalhar. E né? eu estou aí, remando com a vida. É, tudo, tudo que Deus faz. É bom. É bom. Sr. Valdomiro, fiquei muito contente em conhecer você. Eu o também senhor, fiquei. E eu. Não, igual. Eu... Estou é. entregando aqui o Sr. Valdomir na casa da irmã dele ainda estou filmando ainda. E a Regina que me deu essa missão tão boa. E eu fiquei muito contente, Regina. A filha, muito obrigado, senhor, viu, senhor? Obrigado, senhor. Eu... O senhor não quer descer um pouco, mas desce. Outra hora. O Sr. Valdomir, me conta o que, que marcou a vida do senhor assim. Foi assim, eu isso aqui que, que faz eu, eu, eu caminhar. Pô, que marcou a minha vida, graças a Deus, essa amizade que eu tenho, né, e eu não tenho amizade com ninguém, graças a Deus. Deixa eu ver aqui, ó, eu acho que não, não filmou, não. Você estuda no Freiauro? No Freiauro. Aonde que é isso? Segue reto, vira e desce. É no, é no Parma ou não? E sobe e tem uma escola lá, e, a, e a outra. É no ali, é. ali tem a Monteiro Lobato, perto da Monteiro Lobato. É. O seu nome é? Meu nome? É. João Paulo Lima da Silva. João Paulo Lima da Silva, neto é. do seu Valdomiro. do Mir. O senhor tem quantos netos seu do ele, A mãe dele que é, que é... Que é a avó dele? A, a, a minha irmã que é a avó dele. Ah, a irmã ele, do ele, é meu, ele é filho da minha sobrinha. Filho da sobrinha. Ele é sobrinho meu. É, parabéns. Ah, como que chama a irmã do senhor? É. Né? Maria Rejane. Maria. Maria Rejane. É isso aí. Oh, gente, valeu. Deus abençoe. E eu registrei aqui um momento muito especial. E eu vou colocar isso lá no, no YouTube. Pode colocar, senhor? Pode, pode. E o João Paulo? Pode. Aí, ó. Então tá, ó. Um abraço, Deus abençoe Deus abençoe, de nada Olha eu vou passar aí hein? Falou, obrigado Tá entregue aí